Olá! Estamos aqui para mais um programa do Espaço Família, trazendo informações da Psicologia para você e a sua família. Continuando ainda sobre o grande tema da saúde mental, hoje a gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Né? É, que venham a ser aí obsessões do pensamento, das ideias, imagens, que invadem né, o pensamento, invadem a cabeça das pessoas de forma insistente, sem que ela queira, que mesmo que ela se controle, mesmo que ela não deseje, essas ideias, esses pensamentos venham à mente. Né? É, e aí então ele vai gerar esses pensamentos obsessivos e compulsivos que vão prejudicar a vida diária do indivíduo. E aí vão levar, podem levar a um exagero nas questões de limpeza, de lavagem de mãos, de simetria, de organização, de acumulação de objetos, por exemplo. Então, tem vários tipos de toque, né? E ela pode encontrar em algum desses comportamentos um alívio a essa ansiedade, um certo alívio a essa angústia dos pensamentos que invadem a cabeça dela. Né? É, então algumas pessoas elas vão desenvolver esses rituais né, esses rituais compulsivos que é na ideia de reduzir a ansiedade reduzir é, a angústia né? então a preocupação excessiva com a limpeza com a higiene pessoal às vezes dificuldade de pronunciar certas palavras, é, uma indecisão diante de situações corriqueiras, né, por medo de escolhas erradas. Então, para que isso assim, não gere uma desgraça, algo ruim por consequência. Pensamentos agressivos né, relacionados com morte, acidente ou doenças, são alguns exemplos que a gente também vai encontrar dentro do transtorno obsessivo compulsivo. É, então, se a gente tem né, essa, que às vezes a gente chama de mania, né, que são algumas manias, mas que eles passam um pouco desse quadro da normalidade, né, que acaba tendo uma rigidez, em que se eu não cometer aquele ritual, se eu não tiver aquele comportamento, a angústia, a ansiedade, o sofrimento é muito grande. Então, se a gente estiver tendo essas dificuldades, ou conhecer alguém que esteja passando por isso, Portanto, a gente procurar um profissional da área para fazer uma avaliação se isso de fato é um transtorno obsessivo compulsivo ou é uma mania que muitos de nós temos aí no nosso dia a dia. Se for diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo, né? Vai haver a recomendação, possivelmente, para um tratamento medicamentoso e para tratamento psicológico também. Né? Prioritariamente, aí, na área da terapia cognitivo-comportamental, que vai nos ajudar a lidar com essas crenças, com essas ideias, com essa necessidade de ritualizar os comportamentos, é, que nos ajude a vivenciar essa ansiedade e essas angústias aí. Então, esse foi mais um transtorno que a gente viu no programa de hoje, que está dentro da saúde mental e espero que possa até ajudar a se conhecer um pouco, um pouco melhor ou que você possa ajudar as suas pessoas próximas. Quem Encerramos então o nosso programa de hoje. Tchau, tchau!